Olá pessoal, tudo bem? Entrando aqui ao vivo, de surpresa, de surpresa, surpresa. Uh, nem eu esperava estar entrando aqui, uh, então pessoal, estou entrando aqui porque os Arcturianos, eu estava fazendo uma live com uma amiga e os Arcturianos Uh, pediram né, para estar trazendo algumas mensagens, para estar falando aqui de algumas questões que estão trazendo desconforto emocional para as pessoas neste portal 2 de 2 de 2023. Realmente, pessoal, esta semana e a semana passada, o final da semana passada, todos perceberam, sentiram né, energias muito fortes. Por quê? É né? isso que os arcturianos gostariam de trazer um esclarecimento amoroso para estar acalmando a todos que estão sentindo estes desconfortos, né? eles estão ouvindo e sentindo muita gente falar sobre isso. O que está acontecendo? Né? É um portal que ele abre conexões novamente com outros, outros, outras galáxias, com outros sistemas estelares certo e ao abrir estas conexões se cria um fluxo muito grande de energias tá então toda a, a energia planetária mais intensa ou seja estas descargas de plasma elas aumentam né a energia Schumann também vem com força né porque a energia do planeta ela tá expandindo ela está subindo uma oitava superior, quando sobe, né, uma oitava superior, imagina que aqui tu tem um círculo, né, e ele vai, oitava é cada vez que ele dá uma volta, né, então, cada vez que a volta, ela faz assim, ela abre mais, ela expande mais, né, e o planeta tá justamente fazendo esse movimento, porque ele está transicionando de uma dimensão mais densa para uma dimensão mais sutil, da 3D, para 5D quando existem estes picos e nós estamos dentro de um pico agora neste momento a gente sente mais né a gente sente energias vindo de tudo que é lado a gente sente as emoções ficando muito exacerbadas sentimos aperto no peito emoções ficam muito mais latentes o choro vem fácil né a gente sente o ouvido, né? Ele dá aqueles... Aquelas coisas assim, né? E, na verdade, tudo isso que nós estamos sentindo... Ai, obrigada, meu amor. Obrigada, Vanila. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo apoio, meu amor. Obrigada. Então, assim, tudo que nós estamos sentindo é em função dessa subida, tá? Dessa oitava superior que a Terra está adentrando agora, certo? E nós vamos ter várias subidas tá nessa transição planetária por ainda algum tempo não vamos falar de tempo aqui não é para né mas assim o que que acontece nós que escolhemos a ascensão nós também vamos tendo uma subida uma oitava superior no nosso corpo tá E o nosso corpo ele é físico mental espiritual tarará, tarará, tarará. então são todos os corpos que dão essa subida né e o que, que acontece principalmente com o corpo emocional quando ele tá subindo uma oitava? Ele começa a se desprender daquelas coisas que ele não quer mais, mágoas, coisas de vidas passadas, certo? Coisas que fazem mal, que te deixam naquele, né, na, na, naquele padrão repetitivo, onde tu te auto-sabota, onde tu acha que a felicidade não é pra ti, então, assim, o que, que acontece? O corpo emocional recebe essa luz de plasma que está vindo das pleias, principalmente do sol central, e ele quer expurgar aquilo que não combina com essas novas energias, que são pentadimensionais, que são cristalinas, que são da nova energia. E aí, quando ele está botando para fora isso, nós sentimos algumas coisas que são conturbadas, pesadelos dor de cabeça, tontura, apito nos ouvidos, vontade de chorar, sensação de desconexão com todos que nos rodeiam, sensação de não estar presente. Isso tudo, gente, é para que vocês compreendam, para que se acalmem e aguardem, porque as coisas vão melhorar. Nós estamos num pico de transição planetária, que faz com que o nosso corpo entre num pico de ascensão espiritual. Portanto, amados, nós estamos realmente recebendo muitas descargas de plasma. Qual a dica que foi por isso? É como a Eliana tá dizendo aqui, muito sono e tontura. Verdade, muito sono e tontura. Gente, essa semana fiquei com muito sono. O ouvido... Pique. Muita vontade de ficar deitada, né? Crises de pânico, exatamente, com constância, e sei que é para limpar os traumas, exatamente. Tontura, cansaço, exatamente. Tudo isso, gente, faz parte do que, Dos velhos padrões que a gente está carregando há muito tempo no nosso DNA e que a gente decidiu, eu quero ascensionar e eu não quero mais carregar estas coisas que são tridimensionais, que são duais, que são coisas que eu não quero mais, e aí vocês começam a jogar essas coisas fora, certo? Então, assim, gente, se acalmem, compreendam que são coisas que estão indo embora. Eu sei que quando nós estamos ali dentro do processo, é difícil a gente achar bom, né? É claro que é difícil, mesmo eu, eu, eu qualquer um, né? Eu, eu, eu fico chateada, eu fico cansada, eu, eu preciso trabalhar aí, né? Eu sei disso. Mas o que eu digo é o seguinte: se a gente sabe que o que está acontecendo é passageiro, e se a gente sabe que, que isso vai né, dar um, uma aliviada um pouquinho mais ali na frente, a gente consegue passar por isso com mais tranquilidade. Então, é isso que os arcturianos estão trazendo aqui, para que vocês compreendam que vocês escolheram acender. Estão num processo de ascensão, o planeta também está na sua transição, e quando o planeta entra em pico, vocês também entram em pico, certo, gente? Então, assim, calma, tá? Daqui alguns dias já começa a baixar um pouquinho, já começa a diminuir um pouco todo esse desconforto, mas o principal que eles pediram para trazer aqui... <coughs> São dicas, né? Dicas pra estar passando por isso de uma forma mais leve. Não são dicas, gente, que vai fazer passar. Nossa, eu vou fazer isso e acabou, não vou mais sentir nada. Não, não é isso. Emoções, elas estão no corpo emocional, elas têm que sair, elas saem pelo corpo emocional geralmente. Certo? Os químicos que a gente ingere saem pelo corpo físico e vai vai saindo do jeito né que dá. E assim, todas as coisas, pensamentos conturbados, corpo mental, tudo isso está saindo, mas o mais importante, está dando, abrindo espaço para coisas novas, certo? Emoções novas, superiores, amorosas, 5D, coisas maravilhosas que vocês merecem, que vocês querem e que vocês vão ter, estão entrando no lugar. Vocês não estão ficando vazios. Vocês não estão perdendo energia e ficando nada ali, não. Vocês estão recebendo muita luz. Energias pentadimensionais, diretamente dos mestres, estão substituindo estes espaços. Isso é muito importante, gente. Isso ajuda em todos os sentidos. Principalmente em quem já decidiu, olha, eu quero acender, eu quero uma vida mais leve, eu quero uma vida mais amorosa. Eu quero atrair pessoas mais amorosas, cooperação, abundância, prosperidade em todos os setores. É isso que vai começar a vir para vocês. Então, meus amados, segurem as pontas, certo? Estamos indo muito bem, estamos acendendo. E olha, algumas dicas. Alimentação vai pro mais saudável, no sentido de que coisas que são da terra, orgânicas, ajudam muito, porque. Porque as, a natureza já está na 5D. Então, quando vocês ingerem alimentos orgânicos e naturais, vocês já vão ajudando o corpo físico a se adaptar às novas energias. Frutas. Estou? Estou, né? Estou online, gente? Alguém me diz sim. <risos> Por favor. Por favor. Porque caiu a minha internet aqui. Ai, não sei se eu tô online. Hum. Sim? Ai, ah, obrigada, Fernanda. Obrigada, Vanilla. Obrigada, Calbone. Obrigada, meu anjo. Obrigada, meus amores. Então, assim, obrigado, Lucy. Então, assim, gente, frutas e verduras orgânicas, raízes são ótimas, tá? Tudo que é raiz é muito bom, tá lá debaixo da terra, vem toda energizada, ajuda a aterrar. Caminhar de pés descalços é maravilhoso. Eu tô em casa, eu tô andando de pés descalços o dia inteiro, gente. O dia inteiro, sempre que eu posso, assim, ó. Uma pequeníssima oportunidade. Eu tô com pés descalço de meia, porque às vezes o chão tá gelado, mas estou de pé descalço, tá? tomar muita água, muita água, muita água, mineral de preferência, tá, que vem das pedras, quem puder tomar banho de sol, banho de mar, banho de rio, de lagoa, todas essas coisas são ótimas, gente, isso vai aliviar, olha, 70% dos sintomas desconfortáveis, porque é muito bom, é muito bom, meditar também, mas eu sei que tá difícil meditar agora, gente porque a gente tá muito, né, uh, as coisas estão saindo e, é, e às vezes assim até dá uma ansiedade, né, um pouco de pânico e daí, ai, ah, como é que eu vou meditar assim? Não medita, caminha, sai para caminhar. <risos> Pronto. Não é correr, não precisa fazer um exercício pesado que te deixe exaurida, cansada, não é isso. Faz uma caminhada leve, assim tu já movimenta o teu corpo... Já tá ali de preferência fazer essa caminhada na natureza, se for possível. Isso também vai te ajudar a equilibrar esse monte de energia de plasma que tá chegando. Vai ajudar em todos os sentidos, certo? Não precisa correr, é preferível até que não corra. Que caminhe e que não seja uma caminhada rápida. Porque né se vocês estão como eu, recebendo muita energia aqui no coronário, vocês devem perceber que às vezes dá uma tontura, né, uma coisa assim, às vezes até uma dor de cabeça e tudo mais, então não corre, caminha devagar, prestando atenção na respiração, a respiração é muito importante, tá, gente? Puxar o ar com o nariz, segurar ele um pouquinho, depois soltar pela boca, todas essas coisas são muito benéficas para esse momento, certo? E sempre acalmar o coração de vocês, dizendo, vai passar, meu amor, vai passar, é só um momento, tem muita energia chegando, é só um momento, tem muita energia chegando. E é só isso, tá, pessoal? Então, gente, essa foi uma mini canalização rapidinha aqui, porque eu tenho uma atividade às 21 horas. e Mas uh, quando eu encerrei a live anterior, né, com uma pessoa que eu convidei, e eles disseram, vai falar, vai lá falar, tem que falar. E eu disse, não, mas eu não marquei live, eu, eu, eu nem botei o cartazinho, não, não, não, tem que falar, tem que falar. O portal tá muito forte, tem gente com dúvidas. Então, gente, se vocês conhecerem alguém que está sentindo essas energias, que acredita nestas coisas, porque não vamos invadir o espaço de ninguém, né, que acredita nessas energias, que acredita na transição planetária, enviem essa live, talvez ajude, talvez essa pessoa possa fazer alguma dessas práticas, possa estar melhorando, se sentindo melhor, e gente, semana que vem já vai estar bem melhor, estão dizendo aqui, tá? Terça-feira da semana que vem já vai estar mais leve, você já vão estar se sentindo melhor, é um pico forte, sim, é forte, mas o que importa é que estamos caminhando para a luz, para o amor, para a alegria, para a felicidade, para um mundo mais harmônico, certo? Gente, muito obrigada, muito obrigada por todos que estiveram aqui. Vanila, gratidão, Lúcia, gratidão, Fernanda. Eu vi outras pessoas aqui, desculpa se eu não der oi para todo mundo, tá? Caroline, tá? Muito obrigada, meus anjos. Gratidão pela companhia de vocês, certo? Até a próxima.